né? Com, com certeza, a natureza ah, é... A, a natureza nat é, é em primeiro... O, que beleza! O, o, o, gente, a natureza é em primeiro lugar. Que beleza! Primeiro é a vida. O resto, natureza. É sentir a natureza. Sa sa sabe por causa de quê? Amanhã vem Ter certeza. Um, um filho meu. Pô, de onde vai? Eu, eu não tô falando filho, não. E de onde vem? Filho... Que beleza! E, e, e, vai, é. e vai passando. Tudo isso aí, ó. Saber seu nome. Ô, ô, ó. Tudo isso, ô, ô, vem, claro. vem da, da, da, da natureza. O escuro. Lá, lá, lá embaixo na cidade é, é fácil. Que beleza. É vai muito ver, fácil. Ver. Tomar uma água, botar uma água na geladeira. Ah, é muito fácil. Agora, mas, agora eu quero ver, vir quer, aqui. Eu quero ver, vir aqui. Pra dentro da mata. Pra dentro aqui. da mata aqui com sede. E falar assim. Essa. É água boa. Entendeu? Lá, lá, lá embaixo é, hum, é fácil. Uma maravilha. Anda, vamos andar. Cuidado da, da natureza. Que isso aí é a natureza mesmo. Puta, tá muito bonito. Não precisa nem ficar Não. Muito mexendo, né? Aqui no meio do nada que a gente tá fazendo isso aqui, você tá entendendo? Ô, Richo. né? Se, se você, pô. Beber. Fa se beber dessa água aí, nunca mais volta. Fa fala comigo, Richo. Né? É ou não é? Volta ou não volta? Verdade mesmo. V volta, Dora. Vambora. Vamos lá, vamos ver nós. Eu, eu, eu, eu nem sei se Rich é Flamengo. É, é Flamengo, da... é rapaz. Richo é Flamengo? Não sei, não. Pô, eu tô dando, eu, eu tô dando. Pô... Tu quer arrumar. Esse... Se Rich me dá, pô, um, pô, por mesmo um like. <risos> aí, aí. Aí, Rich. Aí. Porra, ensina aí, ô oh, Richard. Te ensina, né? Te ensinar o quê? Ah. A, a comer o. Não, não, o, o, o cara. O, o ele vai te ensinar não, a comer o quê? Não, não, não, o, o rio. Cobra. O, o, o richo, ele, ele é um do Eu sou fã do Richard. Sim. Entendeu? Caraca, mano. Fã número um. Ele, <risos> ele é o cara. Ó, oh, ele. Eu, eu, tô, eu, tô mostrando, eu tô mostrando esse lago aqui, ó. Já, most... Já mostrei muita coisa. Sim. E vou desafiar ele. Você sabe por que eu vou desafiar ele? Hum. Que eu quero conhecer ele. Sim. Poxa, ô Rixo. Fala aí comigo. Aí, quero te conhecer, Rixo. <risos> <risos> aí, Rixo. Ah, pisar aí. na mata sem machu machucar as folhas. Ih, tu botou teu chinelo aonde, cara? Não, tá em casa. Tá não, você tava com ele. Tá. Valeu. Valeu, vamos chegar lá. Pampararão. O Richo fala pão, comigo. ele. Pam, pam. Pá.